E aí galera, beleza? De Nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui o negócio seguinte Essa classe queira aqui, GTA San Andreas, que todos nós, fãs da franquia Grand Theft Auto, ama de paixão Seguinte mano, eu não sei se alguém, acho que alguém deve ter feito vídeo é, a respeito disso, alguém deve ter feito isso tá? Não né? sei, vou fazer dance Vamos jogar o San Andreas no Playstation 5. Você já tá vendo aqui que eu tô no menu. Tô aqui com o controle que é para provar, galera, no Playstation 5. Tô com o meu controle vermelho, rosa, sei lá, mano. Eu não consigo identificar essa cor. Tá mais para um rosa, mas a Sony diz que é vermelho. Enfim, eu ia importar o meu save, como vocês estão vendo ali embaixo. É um jogo que eu platinei no Playstation 4. E eu ia importar meu save, porque lá já tá tudo feito. Mas não, eu vou começar aqui para ver se os loads... Normalmente um jogo do Playstation 4... No Playstation 5, os loads são mais rápidos. E alguns jogos são em 60 FPS. É, tem um desempenho bem melhor. Inclusive o Cyberpunk, a, a Sony, é, trouxe de volta para... A, a Playstation Store E ela recomenda jogar no Playstation 4 Pro Ou no Playstation 5 Porque esses, esses consoles têm um hardware mais forte E consegue um desempenho melhor Então a gente vai ver aqui se os loads são mais rápidos Se tem uma melhoria gráfica é, Vamos ver como é que tá Enfim, vou dar o play aqui Lembrando, se você não me segue no Instagram Segue lá, vai ficar aqui na descrição Beleza? E, é... Bora dar o Play. Lembrando que eu acho que o David Jones que fez uns, alguns vídeos... É... Nossa, Playstation 2, mano. David Jones que fez alguns vídeos, né? De jogos... É, eu não sei se o som tá, tá legal. Porque, cara, eu tô usando aqui o Remote Play. É... Não tô usando placa de captura. Porque minha placa, placa de captura não tá tão legal. Eu tô usando o Remote Play. Então, vamos ver como é que vai funcionar, né? Ó, oh, tem até um memezinho, né, do, do, desse jogo, que a galera usava bastante, que era o carregamento, né, demorava tanto que você ficava ali, e aí depois os caras colocavam você, como se fosse uma caveirinha, tá ligado? Eu, tipo, oh, demorou muito, vamos ver aqui, o carregamento costuma ser bem demorado, né, no, no Playstation 2, né. No Playstation 4 eu não lembro tanto Era tão demorado assim Mas aparentemente Eu tô olhando aqui, tô olhando aqui no, na tela Não tem tanta diferença Ó, carregamento Vamos ver Ó o carregamento ah, ah, fica com borda, né? Ah, eu acho que eu tenho que mexer nisso daí, mano eu Tenho que mexer lá na, na opção porque como eu disse, eu instalei agora, né? No Playstation... Ó, o carregamento é, é até que é um pouquinho rápido. Mas eu vou ter que mexer, tirar essas bordas aí, ó. Ah, vamos deixar rolar. Esse lance das bordas é porque... Cara, era um jogo que aquele aqueles dois pluguinhos, AV. Não era em HD, né, mano? Na época, né? Mas vamos ver se tem alguma diferença Você que joga aí, cara Eles podem dizer, eu não sou muito bom de ver a diferença não Minha televisão, ela é em 4K Eu tava jogando com o Cross, o GTA Do Playstation 3, né, que a Rockstar anunciou que o servidor ia fechar E ele queria fazer algum, alguns troféus online lá pra ele platinar o jogo Pra não ficar implatinável, Vai ficar implatinável, né Tava bem bonitinho, cara, numa TV 4K, ou... mesmo rodando no PlayStation 3, fica bem legal. Faz muita diferença, não basta você só ter o console. Então, a TV. É... Você tem que ter uma TV, né, que. Você pega um PlayStation 5 e não usa uma TV 4K. Eu sei que é bem caro você ter os dois, né? Mas, pra você ter o, o maior desempenho, você precisa. Tá ali compatível ali com o que o console pede, né? Vocês estão vendo alguma diferença? É, me parece que o ficou a tela cheia, né? Tá meio, tá meio escuro, né? A tela tá bem escuro. Mas eu acho que o load foi um pouquinho mais rápido. Teria que ter uma comparação, né? Mas é óbvio que é mais rápido. Vamos tentar pelo menos fazer a primeira missão do jogo.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 Bom no PC que isso aí teria legenda, né? Caramba <risos> Ele fala shit, é um coisa assim, né? Shit. We go again? Again. Again. É também um memezinho isso aí, né? Years, Vamos ver, ó Rapaz. Será é que tá mais fluido, mano? É no X, né, que, que pedala aqui. Ó, os gatilhos. Quando eu fui jogar isso aqui, me dão uma bugada, velho. É... Porque... É no X que você pedala, ó. Você pedala no X. Freia no quadrado. E a câmera é aqui, ó, nos gatilhos. Antigamente era assim, né, mano? Cara, fala pra você que tá um pouquinho mais bonito, mano Não sei se é porque eu que tô querendo dizer que Eu não, também não sei se, se o que vocês vão ver no YouTube É o que eu tô vendo na TV aqui, né, mano Porque o YouTube perde qualidade Mas sei lá, mano, tá mais bonito sim, velho Vamos lá, vamos fazer a primeira missão aqui Fazer a primeira missão Tá mais bonitinho assim. Mano, tá um pouquinho melhor, eu acho. É aquilo, né? É tanto tempo que eu não jogo. Mas você que joga no PlayStation 3, já jogou no PlayStation 3 ou jogou no PlayStation 4, pode dizer aí. Só tá meio escuro.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 O jogo é muito bom, né, mano? A hora, Tá aparecendo minha canela aqui. Deixa eu tirar minha canela. Do... Nossa, a foto tá bem. Vamos lá, hein. Vamos lá. Primeira missãozinha. Vou fazer só a primeira missão. Tem que tirar a música, né, mano? Espera aí. Switch. Pendal. Pode ter músicas com Eu não you. que ela believe she É outro That's que você you ran justo como Brian. Eles são atacados aí, né? too. E que você acha que você vai? que With them asses, you know, we beat it. Ain't nothing but a Look, bunch I of low life. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long man. as he treat her right, disrespect you. And he did. Hell, are you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. You Here we go again. This shit's Here we real... go again. Everything. What you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, Let me show you running Tony's devil devil just crazy. cara vai vir uns doidão, né? cara da da bala, dos balas. Olha lá. Nossa. Vamos lá, vamos lá Sobe, sobe Caraca, mano É muito estranho, velho Não sei se dá pra mexer no A polícia Não estava se mexendo nos controles, velho. Ô! Oh! Filha da mãe! Caraca, cai em cima do carro, velho. Ô, oh, caramba. Eu tô sem arma no começo, né? Se eu não me engano. E já fui solado, hein? Pera aí. É. Cara, eu não lembro onde atira. As freio aqui, ó. Ô oh, caçamba! Peraí, peraí, peraí! Vou acabar morrendo, velho! Vamos, corre, corre, corre, corre! Tem que parar aqui, ó, que eu tô ligado. E aqui vai ter uma, uma troca de. de balas. Ih, tá com o pneu furado. Quem furou? Olha o Switch. Vamos lá, vamos lá. Falou. Rapaz, tá bem jogável, hein, mano? Bonitinho. 60 FPS não tá, né, velho? Também não tem que exigir, né? Tem muito jogo aí. Ih, caramba, onde vai? Aqui? Ali, ali, ali, ali. ali. Vamos lá, vamos lá. Cara, não sei se o áudio tá legal, mano. Nossa, tem um troféu que você tem que fazer com a bike? Melhor com a moto, fazer com a moto. Caramba, desrosca, vou, vou, vai. vai. fracassar a missão. Vamos, vamos, vamos. Mano, falando pra você, velho. É, o controle, ele buga a sua mente. Comandos, né? Você não tá habituado... Nenhum jogo mais... Tá habituado a... Acelerar, frear nos botões mas nos gatilhos, né? Eu acho que eu já fiz quequinha aqui, mano Vou sair pra cá Acho que eles saem ali, em cima cara dos balas ali, ó Acho que tem que chegar na, na, na Grove, né? Meu Deus, sobe Ai, que agonia, cara, que dá Peraí, peraí Tem que virar na lógico, a câmera, mano Vamos chegando, vai. Nossa, vai pegar a rodovia mesmo? Vamos lá, galera. Só a primeira missãozinha. Só a primeira missãozinha. Não, não, não. Caraca, essa bike não sobe. Sai, sai, vagabundo. Não... Ah, mas qual é desses caras, velho? Sai! Ah, sai! Corre, corre, corre! Pô, oh, os caras me trancaram, velho. Eu não tenho, eu tenho arma, não tenho arma, velho. Eu não tenho arma. Sai! Deixa eu chegar na Grove! Não! Tá quase chegando! Não, não! Ah, os caras vão me matar, velho Na moral ó. Vai, bike, corre, corre, corre, corre Tá quase chegando Aí, mano tem que Tocar o dedo no botão aqui, ó Pra, pra correr mais rápido Aí, poxa Aí, primeiro <risos> Quase morri, velho Aí, galera O que, que vocês acham? Tá melhorzinho? Não tá? Tá a mesma coisa? Tá no Playstation 5 Na tela que eu tô vendo, a imagem tá mais clara, tá? Do que aqui. Tá um pouquinho mais claro. Olha lá o cara encinando, que da hora. Bom, quase falecemos. E é isso, galera. Bom, tá aí. A imagem lá tá melhor. Primeira emissão. O load é mais rápido, é óbvio. É isso, mano. Deixa eu botar um disco de Playstation 2 aqui, não vai... Ó, ó, ó, ó o grau, ó oh, o oh, grau, ó oh, o grau. Oh, grau. Se <risos> ele cai pra trás, ele cai pra frente, pirando Engraçado. Mas é isso. Se gostou... Deixe seu gostei, me segue no Instagram. Espero que vocês tenham adorado e se não gostou deixa o comentário aí, deixa o dislike, mas faça alguma coisa. E é isso. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Até a próxima. Fui.